O Supremo Tribunal Federal tem uma obrigação moral de acabar com o orçamento secreto do Lira nesse país. Isso é melhor para as políticas públicas brasileiras, isso é melhor para a população brasileira, isso é melhor para o serviço público brasileiro, porque os ataques que são feitos contra os servidores públicos, a reforma administrativa que eles querem passar no Congresso Nacional, ela é comprada com orçamento secreto. Sem orçamento secreto, nós temos mais transparência e mais seriedade na relação do Congresso com o governo. O orçamento secreto, organizado Artulira, Lira, que é o atual presidente da Câmara, é um escracho contra o povo brasileiro. A posição do PSOL, e é importante dizer isso porque eu sou um deputado distrital do PSOL, é a luta intransigente contra Artulira, Lira, que é o organizador desse processo de negociata e corrupção também, porque a gente sabe que tem muita investigação em torno do orçamento secreto e contra o orçamento secreto. Espero que o Supremo Tribunal Federal tenha coragem para tomar uma atitude sobre esse tema.